Fazem parte desse universo ficcional bruxas, sacis, fadas, dragões, unicórnios e outros tantos seres imaginários. E aqui eu tô vendo que tem robôs, né? Os bonequinhos de lata, mas de madeira, Sim. né? Sereia, cavalo, palhaço, aranha. É Me fala um pouquinho sobre esses brinquedos, loucas. Ó, aqui tá a questão do brinquedo que ele traz a a imaginação da criança, por exemplo, tem sereia, tem esses cavalinhos aqui, o palhaço, tem esse soldadinho aqui, que é aquela... Até dá pra, as crianças brincam muito daquele ponto, Pode, o soldado pequeno, sabe? E aí tem... que as crianças podem criar diversas situações com eles, porque eles mexem as pernas, mexem os braços, mexem a cabeça... E o são todos também, articuláveis. Sim, e o artista até fala, brinca, que eles são a prova da curiosidade de criança. Porque a, a criança chega no brinquedo e o que ela quer fazer é puxar, né? Então, esses porquê são pensados para isso, para as crianças não se preocuparem, não ter a preocupação da criança quebrar. Porque é muito difícil a criança quebrar mesmo, sem quebrar, é ela mexer em tudo. E aí, debaixo são os animais fantásticos, que as crianças podem encontrar aranha e um animal indígena que a imaginação desse, um alienígena. Um é. né? <risos> o alienígena. O monstrinho, né? alienígena. Aí tem um povo, um o povo. O cachorro, Sim. E chama ele salsichão. Salsichão. Já tem um apelido já aqui, já. E as crianças quando veem esses brinquedos, elas se encantam. Nossa, demais. Ela já vem aqui, pega já deitam no chão, já querem brincar no chão, já querem levar para outro lugar já. E você disse que é a prova da curiosidade da criança porque elas pegam e querem dobrar, né? Exato. Mas eu acho que não é só de criança não, não, viu? Porque eu peguei e já quis ver todas as possibilidades ah, não, que o pais, brinquedo os, traz. Os pais vêm aqui igual vocês assim, também, vêm aqui. Eles brincam com as crianças entram no chão começam a imaginar com as pessoas outro universo e assim, balanças, puxas, joga. E se nós formos pensar, Lucas, em termos de prática pedagógica, de que forma que, que você sugere que os professores possam explorar as características desse brinquedo, pensando nessa questão da articulação, nessa questão do, da imaginação, da construção? O que você acha que a gente pode sugerir para o pessoal? É, os professores, o, o principal material usado, é aquele copinho de café, né? Que eles fazem o boneco de lado. Que eles podem fazer com a questão do bonequinho de lado, fazer com o copinho de café. Aí, diversos materiais, como o par de dente, como até mesmo a, a, o elástico também então, usar, a linha. Tampinha de parte, garrafa pet de pode, garrafa ser um pode ser um elemento? Pode ser também. A própria garrafa pet pode ser usada como estrutura corporal, por exemplo, igual essa, essa robôzinha aqui, ó se for pensar na questão do vestido dela, a própria garrafa pode ser usada como vestido também. E aí fazer Sim. as perninhas, fazer os bracinhos, da cabeça, Talvez com garrafas menores Isso, ou com outros exatamente. elementos. Até aquele juninho né, do que tinha antigamente pode ser também usado. Entendi. Muita coisa dá para criar. Sim. E aí, criança, quando você sugere alguma coisa dela, ela inventa mais uns 5 6, né? Então dá pra professora ir meio junto com as crianças, que as crianças também a escola, outras possibilidades que a gente nem imagina. É, sem contar que se usar esses materiais recicláveis, já tá, pode trabalhar conscientização, conscientização, né, sustentabilidade Exatamente. e por aí vai. É, e até é, o professor de ciência que fala na escola, se ele quiser também dá para trabalhar até a questão de, das crianças aprenderem a parte do corpo, do corpo delas mesmas, né? Até a questão da de descoberta do próprio corpo. Entendi. É. Muito legal! As histórias que remetem ao universo fantástico, como contos de fadas, lendas e mitos, são todas muito bem-vindas para alimentar o faz-de-conta do mundo miniatura da ficção. Não é à toa que fazem parte dessa exposição os livros e os personagens clássicos de Monteiro Lobato, precursor no Brasil da literatura fantástica. Aqui com o é eu sei ficar com o Cíntico Amarelo, o Cíntico amarela Amarelo vem exatamente para resgatar aquela memória. Da, nossa, da infância passada, das gerações dos nossos pais, das nossas, a nossa própria geração em é que esse círculo capó amarelo era muito forte, né? A presença dele na, nas televisões, até mesmo nas, nas escolas traziam os livros pra gente quando era criança então o círculo capó amarelo vem exatamente pra resgatar aquela memória daquela velha infância e quando as crianças têm esse contato novamente é como elas emergem naquele universo do passado, sabe? De onde o círculo capó amarelo ainda era presente fortemente na cultura infantil e hoje ainda é um pouco introduzida essa essa questão da, da, da cultura do círculo Capo amarelo, porém é muito difícil a gente ter essa cultura, então quando as crianças vêm aqui na, na feira e presenciam esses brinquedos aqui, eles têm a oportunidade de voltar a esse tempo, voltar a essa realidade e fazer o próprio universo deles aqui junto com o cinto capa amarelo. E aí o cinto capa amarelo é feito de tecido com algodão, de enchimento de algodão, enchimento de qualquer outro ou material que a pessoa que construiu ele queira fazer. E aí com a costura ele vai formando o, o corpo do, do brinquedo e essa textura que é feita exatamente para te, é, de tecido, é exatamente para criança ter essa coisa do dia a dia, sabe? Para ela não sentir muito diferente, muito diferente distante da que a realidade dela. Então, ela foi de tecido para aproximar cada vez mais, né? Porque as próprias crianças têm brinquedos de tecido também, com bonequinhas e outras coisas. Então, exatamente por esse motivo, tudo é pensado para ela ter aquele contato com a realidade dela do dia a dia normal mesmo. Que legal! E sem contar que resgata a questão da cultura, da literatura brasileira, Exato. Né? Exatamente. Muito bacana. E o fato né de ser de pano dá uma... É... sabe? Do abraço, do acolhimento. Muito legal. Mistura tinta, linha... Sim. É um diverso de obra artística, né, na verdade. Perfeito. O mundo miniatura da ficção traz à tona a importância da imaginação, que está ligada à criatividade que a criança possa desenvolver durante todas as outras fases da vida. Por meio da imaginação, a criança pode se sentir um herói, uma princesa, e também pode fantasiar que tem um amigo imaginário, que é um personagem com o qual a criança brinca e até briga. Isso é normal e faz parte do desenvolvimento. Por esse motivo, você, professor, deve sempre favorecer oportunidades para que a criança use a sua imaginação de forma livre e criativa, para ela aprender a brincar e aprender cada vez mais.